Olá, eu sou a Maria do blog a Maria e hoje vou fazer o segundo episódio da minha série de Sims Para quem não viu o primeiro episódio e não quer ver, eu basicamente criei o meu namorado, criei mesmo Sims, coloquei-os como vizinhos numa cidade e vou ver se com as nossas personalidades diferentes nos vamos dar bem ou não. Por isso se vocês quiserem continuar a ver e ver o que acontece, é, é, é, é, é só continuar a assistir e espero que. Ok, está aqui o nosso vizinho, Nuno, no rininho <risos> E eu vou começar a jogar com a minha personagem Ok, eu estou neste momento à chuva e estou tensa E o que eu vou fazer? Vou não sei o quê A uh, gritar os perdias, clique no sim, e qual a atuação Porquê? Porquê, Maria? O que é que se passa? Eu tenho um espelho, já agora, ainda não vi a minha casa esta é a sala, esta é a cozinha, um bocado perto Mas aqui ó o Eu posso comprar, se calhar vou comprar uma banheira, dá sempre jeito E estou a ver que ela é muito tensa Maria Parece um bocadinho comigo, não sei porquê Vou comprar uma banheira Mas o problema é que eu não tenho muito espaço Quanto dinheiro é que temos? Ixi, somos tão pobres Vou Tirar aqui a cenita Colocar aqui Ok, acho que vai ter que ser assim Oi Maria vai tomar um banho. Vamos tomar um banho de banho de espuma. O primeiro, tenho que estar super calma, super relaxada antes de com porque senão acho que não vai soltar. Não pensem que eu vou ao meu espelho falar, porque isso não acontece. Mas este símbolo. É, bastante O nome disse bem-vindos à vizinhança. Não, não te fazem mal, não te fazem mal, não te fazem A casa. correr à chuva. aleatória. Não, não, volta. Volta. Volta. Volta. Volta. Vai voltar? Uh, Vai! Por <risos> que é que estás a correr à chuva, meu? Não! Não! Mais pra comigo. tá eu só não, não. Oh, Maria. Eu acabei de tomar um banho, o que é que estás a fazer? Estamos os dois tensos, isto não vai correr bem. E podias andar mais rápido, não? Ele está à tua espera à chuva. Clienta! Onde é que está o nome? para atrovejar o ato tu também podias ir lá ter, não é? o oh, camelo isto não é que bem o algodinho em ele recusou não não não. Ele recusou o meu convite. Ele está a minha casa e disse que não. Estão muito confusa. Estão os dois, mesmo tenso e. Você só perceber uma coisa? Eles estão à chuva a correr. Foram a casa. Depois eu tive que não eu desisto não estou a perceber nada que raiva corrida é esta? a sério vamos falar no sítio hum. Conversar sobre a temperatura aqui dentro para ver se eles piam aí para dentro de casa. Estamos os dois tensos, WTF. Meus, não sejam estúpidos. Ele está furioso. Ok. Ok. Mas vocês vão apanhar com o um relâmpago em cima. Ele não quer falar comigo. mais sobre a chuva. Oh. Conversa agradável! Compartilhar fotos. Ah, oh, que lindos! Ah, oh, eu estou... Oh, oh, estou, Ok, vem cá. Como são malas, ok, vem cá. fazer uma imitação, que é tipo o que eu faço sempre todos os dias okay. Tem piada de ele ser da mesma altura que eu, que não é verdade Sou muito mais baixinha posso reclamar de problemas sem que ele fique chateado comigo ok, ele foi-se embora oh, obrigada Nuno, eu aqui com problemas e tu vais-se embora, até corres obrigada e o que é que eu vou fazer? Brincar na chuva? sério? se calhar vou escrever no diário Ah, oh, que linda <risos> ok, eu vou ah! Brinque, viúva! Pô, não, não vou, mais ou menos! Um, Brinque é uma poça d'água. Ok, onde é que vamos encontrar uma poça d'água? Boa, Júlia! Que linda! A brincar na chuva! É um bocadinho parecida comigo, neste caso. Ah! Eu não sabia que era mesmo tomar banho na chuva Literalmente tomar banho na chuva Não era isso que eu queria, ai meu deus Ai meu deus, não olhes para mim Para, acabou Porquê é que faz sempre de criança meio chata? Visite aos reininhos. Ah, não ninguém de casa? Eu não vou para casa. Está com quem? Preciso ir agora, agradeço por passar o tempo comigo até depois. Mas onde é que tu estás? Tu já foste embora há séculos. Mas pronto, já normal. é mal. O que é que estava a fazer aqui? Nada? Ah, está aqui o reininho. Ah, está embora. que é que eu estou? Foda. Ah, estão-me dentro de casa. Agora a pergunta é, não, é melhor eu ficar menos tensa, que isto aqui correu mais ou menos bem, mas podia ter corrido muito, muito mal. Por isso, eu vou tentar tomar banho hum, espuma outra vez, e depois vou fazer uma comidinha comer jantar, não. Para além de escadeiro, sanduíche, leia, e pasta, daninho, que eu costumo comer. Oh, paqueradora! Já! Só conheceu há 5 assim, minutos. Oh, Ok. Quando lá bem outra vez, já tomaste três vezes hoje, duas vezes na banheira e uma vez na chuva, Contar uma piada suja para alguém, oh, Maria. Maria, por amor da santa. Reino já não quer é nada contigo hoje. Já agora, deixa ver. Bacia. Bacia em pias, Bacia em entidade ao ar livre. Não sei o que é que tu queres. Bacia. Fazer caretas aos pais. Tudo bem. Ela, tipo, conheceu o Nuno há 5 minutos, já está toda consciente. Uh -huh. Ok, vou só avançar um bocadinho no tempo. E ela vai comer daqui um bocado e vamos ver se ela ainda quer fazer caretas depois de comer, espero que sim esta casa está muito feia, muito feia, eu vou ter que decorar isto em breve. A nova liquididade de a Maria vai permitir que ela ocupar refeições clássicas e deliciosas. Quanto maior o nível de habilidade, mais receitas são desbloqueadas. Ok... Vou agora... Espera, eu cozinhei mas não comi, é isso? <risos> ok... Uh... Ah, devia ter feito um lanche. Eu não sei muito bem fazer isto. Devia ter feito... Porque isto se calhar leva para o trabalho, assim. Bom... Vou... Ixi, energia! Depois de comer, vou fertilizar ou fazer alguma coisa do género. E depois acho que vou ter um dia que já são muito e tal. E amanhã vou ter correndo outra vez. O que é que nós podemos fazer para nos divertir? Assistir a um filme? Talvez. Um... Desabentura no acalculado, pode ser. Eu queria falar com o Nuno antes de tudo em mim, mas não sei se vai ser possível. Porque eu já estou um bocado cansada. Não sei se tá, eu vou fazer um café porque eu não tenho máquina de café. Mas podia taponar a mão na mão. Pegar não. É um CMS de encalhão. A ah, mão na mão. Pode ser, filho. Eu não tenho que lavar a louça, eu não estou a perceber. Eu estou a mandar mensagem a medida que eu... <risos> que Estou a mandar mensagem a medida que eu estou... Vamos sair nos divertir! Par, parque, parque, pedra de filhote. Ok. e tenho um date. Mandar mensagens e isso compensa. Estão a é? ver? Só que eu estou um bocado cansada. Vai ser curto o date. Mas pronto, acho que não se importa Eu vou pensar que ia dormir, afinal não. Malandros. Papis. Vamos cantar uma piada ao oh, não ter Fazer uma piada para ah. like, um, a criadora. Desconfortável! Mas tu é que. Tu que. Tu é comigo Ai, estou! O que é isso? malucos. era mesmo? Ok. Estou onde estou? Que convida que e Eu convido a pois ignora-me. Ele está em modo paquerador, mas foge de mim, vá lá entender, homens. Na bocadinha dela, que linda. Quero <tos> elogiar a feira, sem dizer este tipo de coisas, é muito importante. Oh, <laughs> <laughs> <Cool. Sousa. laughs> é Dose. É Cripsy Dose. Exatamente igual. Ok. Huh. Olha, embora, é que vai, meu? Onde que vai? Olha, mas embora, que Eu também tô cansado. Espera, onde é que ele vai? Agora estou com ele Estou a ver Ah, eu vou ter que comprar qualquer coisa Eu ventei comigo Mas eu também já não sei onde é que sou. estou Bom Espera, eu ventei comigo ainda Não sei nem como foi, mas É isso, meu. é? Ventei comigo Vou perguntar sobre o dia Espera, é, vai-te embora, meu? Que chato! Uh -huh. Por onde sobre carreira? Acho tem que se começar a Estão uh -huh. felizes! Uh -huh. papo com alguém. Uh -huh. ah, tô que uh, romântico. Se ela vai-se embora? Ok, Maria. E se ela vai-se embora? Está sempre a correr. Vamos para casa. Como é que se vai para casa? Ok, é assim? Não, como é que se vai para casa? Ir para casa. Faz sentido. Olha a ti. Ah, muito bom! Não! Olha como nos faz. Olha, beijam beija isto! Ok, eu agora vou dormir. Se vocês quiserem um novo vídeo a ver o que é que vai acontecer, uh, diga-nos nos comentários para continuar esta série. E queria vos perguntar uma coisa: eu queria mesmo muito fazer-vos a vocês no Sims uh, sair um bocadinho desta série continuar esta série, se vocês quiserem, não é? mas fazer uns vídeos extras em que eu faço-vos a vocês, ou seja, eu vou ao vosso Instagram vejo algumas fotos e tento reproduzir-vos no Sims, por isso, se vocês quiserem isso, deixem aqui em baixo o vosso Instagram para eu poder ver e escolher alguns de vocês, por isso se quiserem outro vídeo, digam-me se quiserem que eu vos Crio nos Sims, digam-me. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.